Primeiro episódio de Loki chegou com os dois pés na porta do multiverso. Mas e aí, o que esperar do resto da série? Será que dessa vez o Mephisto irá aparecer? Como essa série nos mostra o futuro do CM? Vem que hoje eu te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é Cesar Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Quanta informação nos foi dada nesse primeiro episódio de Loki, não é mesmo? O episódio já explicou o conceito de multiverso dentro do CM. Agora o que nos resta é esperar os próximos episódios de Loki para ver como vão abordar esse conceito na série do Loki e no futuro da Marvel. É claro que enquanto esperamos, vamos teorizar o que pode ou não ser adaptado dos quadrinhos. Este vídeo irá conter spoiler, então assista o episódio antes de assistir esse vídeo. Pra ninguém ficar perdido, temos uma ligação direta no momento em que Loki foge em Vingadores Ultimato. Assim fazendo uma linha temporal variante, chamando a atenção da AVT, que vai atrás do vilão. Assim que Loki chega na AVT, vemos uma variante Scru raça alienígena já apresentada no filme da Capitã Marvel, e que futuramente serão usados na série Invasão Secretas, um arco muito famoso dos quadrinhos. Nessa cena também vemos um humano dizendo ser filho do diretor da Goldman Sachs. Pra quem não sabe, a Goldman Sachs é uma das principais empresas financeiras dos Estados Unidos. Enquanto a senhora Minuto fala o que é a VT, ela diz que já ocorreu e podem ocorrer guerras multiversais se não corrigirem as variantes. Do que que tenha sido, sair seu caminho causou um evento nexus, que se ninguém fizer nada pode se ramificar loucamente, levando a outra guerra multiversal. Isso pode ser um presságio sobre o novo filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou também indicar algo sobre o passado. Quem estava envolvido nessas guerras do multiverso? Pode muito bem ser o personagem chamado Kang, o Conquistador. Um vilão que tenta conquistar outras linhas temporais. Pode ser também que a VT esteja mentindo para Loki e para todos aqueles que pertencem àquela linha temporal. Que eles chamam de Suprema pois nos quadrinhos a AVT tem apenas o domínio de algumas linhas temporais. No quadrinho Avengers The Terminatrix Objective de 1993, escrito por Mark Grandwald e desenhada por Mike Gustavitch, vemos um mapa onde mostra o domínio temporal do Kang e o da AVT. Muitos especulavam que o Mephisto estaria em Wandavision, gerando inúmeros memes e teorias. Com o trailer de Loki, não foi diferente. Muitos já suspeitaram que o Rei do Inferno estaria envolvido na história de Loki, mas não. No final do episódio descobrimos que a criança ao apontar para o vidral estava na verdade falando de uma variante de Loki. Podemos ver a semelhança com a roupa verde e os chifres, marca registrada do próprio Loki. Nos quadrinhos temos muitas versões do mesmo personagem, aqui não será diferente. Pode ser que cada letra do logo da série represente uma versão diferente. A juíza que cuida do caso do Loki é Ravonna Henslayer. Nos quadrinhos, essa personagem tem algumas versões de realidades alternativas. As principais são Revelation, que é devota ao Kang, o ajudando a conquistar outras linhas temporais. E a outra versão, a Terminatrix, que quer impedir que Kang alcance seus objetivos. Quando Loki vê seu passado, temos uma grande referência histórica que muitos podem ter deixado passar batido. O caso de D.B. Cooper que sequestrou um Boeing 727 em 24 de novembro de 1971 que pediu 200 mil dólares como resgate do avião e escapou pulando de paraquedas até hoje ninguém sabe o paradeiro desse cara sendo um dos casos não resolvidos mais intrigantes da história bom, agora sabemos que foi o Loki no episódio vemos diversas joias do infinito isso nos mostra que são grandes causadores de variantes temporais. Até porque são poderosas demais para estar na mão de qualquer um. O aparecimento dela aqui representa que a saga do infinito já acabou. E eles têm novos problemas vindo por aí. Como as conseguiu? Na verdade temos várias delas. É, tem gente aqui que usa como peso de papel. No final do episódio, durante uma missão da AVT, vemos uma arma anacrônica do terceiro milênio. Na arma, vemos um símbolo igual ao que vimos no elevador, enquanto Mobius conversa com Loki. Esse símbolo no elevador pode ser o acesso da AVT para Cronópolis, a base criada por Kang para controlar as linhas temporais de seu domínio. Já tem até teorias que veremos Cronópolis em Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. E vale mencionar que algo parecido já nos foi mostrado em alguns instantes do segundo filme do Homem-Formiga, enquanto Hank Pym e Janet fogem do mundo quântico. Agora que sabemos que Loki é o vilão que Mobius procura, será que em uma linha alternativa Kang convenceu Loki a ajudá-lo? Pois o próprio Loki disse que não mata porque gosta, e sim porque precisa. Para pra pensar, quem era o real vilão do primeiro filme dos Vingadores? Thanos, Loki só estava ali agindo como um lacaio. Como Loki teria acesso a outras linhas temporais sem ter a tecnologia necessária para transitar entre elas? Fácil, alguém estava o ajudando. Quem tem tecnologia para tal feito? Então Loki pode ser apenas um lacaio de Kang. Possivelmente o verdadeiro vilão da quarta fase da Marvel. Lembra outro filme de heróis da Marvel que tem viagem no tempo? Em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Logan volta no tempo para impedir a criação dos sentinelas. Colocar Kang e o multiverso deixa mais fácil para a Marvel colocar os X-Men no UCM. Na saga Guerras Secretas de 2015, tivemos várias terras paralelas colidindo umas com as outras. A solução disso foi juntar tudo em uma terra só. Isso pode ser adaptado, Juntando as linhas temporais que veremos nessa fase da Marvel em uma só. Trazendo novos heróis e vilões para o CM. E aí, o que achou dessa teoria? Se você também tem uma, deixe nos comentários a sua. Gostaremos muito de conversar sobre outras teorias possíveis. No mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.